Oi, tudo bem? Eu quero falar contigo hoje sobre uma palavra, um termo que é muito usado no meio cristão, que é a salvação. Eu tô aqui para falar não de coisas religiosas, não de religião, mas para falar sobre um termo que é muito importante, seja você cristão ou não. A salvação tem um amplo conceito dentro do meio cristão e pode ser aprofundada, mas hoje eu quero ser um pouco objetiva. Quero tratar de conceito e citar algumas coisas que são importantes para a gente entender o que, que significa salvação. Eu, talvez você também, passei muito tempo sentada no banco da igreja, sem saber exatamente o que, que significava salvação. Por que, que eu preciso de salvação? O que, que é realmente salvação? Do que, que depende salvação? eu compro a salvação? Eu preciso fazer alguma coisa para merecer ela? Como é que eu consigo ser salva? Vem comigo hoje para entender um pouquinho mais sobre o que que é salvação. Antes da gente entrar no conceito de salvação, eu queria te convidar a ver comigo algumas coisas, algumas curiosidades legais da Bíblia. Eu trouxe isso porque eu acho importante a gente lembrar que Deus é um Deus legal um Deus alegre, um Deus que muitas vezes é pintado de maneira diferente, mas quando a gente começa a ter um relacionamento real com Deus, ele se manifesta dessa forma. Você sabia que na Bíblia algumas palavras aparecem mais do que outras? Uma das curiosidades que eu queria te dizer e te falar é que a palavra amor aparece 308 vezes na Bíblia, enquanto a palavra ódio, 87 vezes. A palavra luz aparece 278 vezes, enquanto a palavra sombra, sombrio, aparece 43 vezes. O bem e o mal também estão na Bíblia. O bem aparece 720 vezes, enquanto o mal está 18 vezes relatado. O céu e o inferno estão na Bíblia. O céu está relatado 582 vezes e o inferno 54. Assim como o certo e o errado. O certo aparece 358 vezes, e o errado 26 vezes. O termo vida e morte é muito importante para Deus, por isso que a vida aparece 451 vezes, e a morte 371 vezes. A salvação, a salvação aparece 167 vezes só no Novo Testamento, e no Antigo Testamento aproximadamente 70 vezes. Eu trouxe essas informações para que a gente perceba melhor de como, em primeiro lugar, Deus quer se mostrar para mim e para ti de uma forma muito diferente de como talvez Ele foi nos mostrado em alguma outra circunstância na nossa vida. Eu quero te encorajar a ter uma fé, uma fé adulta. Não uma fé da infância ou uma fé que a gente herdou dos nossos pais, mas uma fé com lucidez, uma fé com maturidade. E isso, dentro dessa forma de fé, precisa acontecer sabendo e se inteirando das coisas que são pertinentes do reino de Deus. De novo, eu não quero falar contigo sobre religião e sobre coisas religiosas. Eu quero falar contigo sobre algo que significa vida, porque essa é a essência de Deus. A natureza de Deus é vida. A natureza de Deus é amor, é salvação e é vida eterna. Não vida passageira. Alguma das circunstâncias na tua vida, tu já deve ter pensado que algo que é certo é a vida e a morte. A única coisa certa na nossa vida hoje é a morte. Eu sei que em algum momento eu vou partir, porque eu sou mortal. Aliás, eu não conheço ninguém imortal, a não ser que seja um personagem de algum filme. E personagens de filmes que não existem, né? Personagens que não existem. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre o conceito de salvação. No dicionário português, a salvação aparece como ação ou efeito de salvar-se, de livrar do mal ou de algum perigo. Alguém ou alguém que salva, que livra o outro do perigo, de uma situação de risco ou desagradável. Alguém que ajuda, que liberta de uma situação muito difícil. A redenção também está no conceito do dicionário português. Já no conceito espiritual, é um pouco mais amplo a salvação. Fica muito difícil da gente tratar em pouco tempo sobre o conceito espiritual de salvação. A salvação ela é cada vez mais entendida se você se aprofundar com Deus. No momento que você aprofundar o seu relacionamento, as coisas vão se encaixando, você vai ter percepções e entendimento não ligado somente a um conceito. Eu queria fazer um resuminho. Para a gente poder entender, o livro que Deus nos deixou, que é a Bíblia, começa em Gênesis. E ali tem a história de Adão e Eva, que em algum momento da sua vida você já deve ter escutado. Em Gênesis, havia um jardim, um jardim do Éden. E ali Deus colocou a humanidade para viver. E Deus colocou uma regra. Vocês podiam, a humanidade podia Comer de todas as árvores do jardim, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a regra que precisava ser cumprida. E nós também sabemos, né, na história que nos foi contada e ali em Gênesis consta, que essa regra foi descumprida. E a palavra diz que quando a humanidade descumpriu essa regra, nós perdemos a eternidade, nós perdemos a imortalidade. A presença de Deus saiu de dentro de nós. Nós não sabemos exatamente como isso aconteceu, mas a Bíblia relata que Adão e Eva comeram dessa árvore. Ou seja, uma nova substância entrou para dentro de nós. Uma natureza que não existia dentro de Adão e Eva, entrou para dentro de Adão e Eva. E Adão e Eva são o símbolo do nascimento da humanidade. Então, entrou para dentro de todos nós. Essa natureza que não existia antes dentro de nós, passou a existir. E essa natureza se chama pecado. E o pecado nos afastou da eternidade, nos afastou da presença de Deus. Nesse momento, não havia salvação para o pecado. E a palavra de Deus fala também que o salário do pecado é a morte, ou seja, eu precisava morrer. Só a morte me liberta do, do pecado. E aí Deus constrói um plano de salvação para trazer a humanidade de volta para Ele. Nesse plano de salvação, o protagonista principal é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, para que eu preciso a salvação? Como eu recebo ela e quem me dá ela? Jesus Cristo é aquele que pode me conceder a salvação, porque Ele é o Salvador. Ele é o Messias enviado por Deus para nos resgatar nos resgatar daquela condição que nós fomos deixados lá no Jardim do Éden. E nesse momento eu queria ver contigo, na palavra de Deus, como é que eu faço para receber então essa salvação? Então, Romanos 10. No versículo 9, fala o seguinte. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É um dom gratuito. É um presente de Deus. Lá em Marcos 16,16, 16, eu vou abrir para a gente ler junto. Jesus já disse para os seus discípulos e deixou uma instrução após a partida dele, como seria para buscar Jesus. Mostrar e falar dessa boa nova que é a salvação. E eu queria ler isso contigo também. Marcos 16,16 16 fala aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Então basta crer. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não acredito ainda em Jesus, eu não conheço Ele, eu não vou na igreja. A palavra é bem claro. você tem que querer crer, você tem que dar o primeiro passo. E aí Deus faz algo maravilhoso dentro de nós, Ele move o nosso coração, para nós termos confiança, Ele começa a se revelar dentro de nós, é algo incrível, basta você querer ter essa experiência. Nós temos preconceitos sobre isso, nós ligamos muito Jesus com religião. Nós precisamos esclarecer a nossa mente que Jesus é vida. O resto é o resto. Ele nos convida para ter vida com Ele, para religar o Pai. E é mediante a vida dEle que nós tivemos acesso ao Pai. A palavra é bem clara sobre isso. Eu queria lembrar você que nós estamos numa caminhada. É uma caminhada santa. E você não pode ficar... Tendo dúvidas sobre salvação. Você precisa ir atrás de questionamentos que você tem. Passou o momento de você ter uma fé infantil. Uma fé que é só uma carteirinha. Ou é só uma forma de aliviar a consciência. Eu quero aqui te encorajar a fazer uma mudança nessa área da tua vida com Deus. Ela vai te trazer muitos benefícios. Você vai caminhar mais aliviada Você vai caminhar mais leve Sabendo aonde você está caminhando E com quem você está caminhando A salvação é pertinente A salvação é um termo que você precisa entender O porquê então você precisa dela Sim, nós como humanidade Estávamos perdidos Estávamos em pecado E Jesus veio para nos resgatar E como é que eu consigo isso? Por meio da fé nele Não te preocupa e achar que a tua fé precisa ser profunda, que você precisa é, caminhar de um jeito, você precisa se vestir de outro jeito, que você precisa mudar seus hábitos alimentares. Dê o primeiro passo, entenda o que é salvação, busque saber sobre isso. E eu quero também deixar um convite aqui para você trazer suas dúvidas. Não deixar suas dúvidas em casa ou na sua mente. Elas podem estar interrompendo, bloqueando o seu relacionamento com Deus. Deus se agrada daquilo que a gente vai em, em direção a Ele, na busca dEle. Não tenha medo de trazer suas dúvidas, não tenha medo de tomar riscos. Os riscos que você vai correr na vida da fé só trazem benefícios bons. As mudanças que Deus passa a fazer no seu coração, quando você vai atrás dos seus questionamentos, são mudanças que... Vão mudar os seus hábitos no sentido de comportamento, de atitude. Se você quer experienciar a salvação em terra, ela também é um convite por meio de Jesus. Nós podíamos falar horas sobre salvação aqui. Porque Deus nos chamou também para uma vida aqui na terra diferente. Uma vida salva, uma vida tirada de uma prisão. Sim, você e eu nos encontrávamos numa prisão, a prisão do pecado. E Ele veio nos tirar de dentro dessa gaiola, nos deu a liberdade de não precisarmos andar da forma que nós andávamos, no sistema que nós andávamos. Isso tudo consequentemente vai mudar o seu coração e a sua mente. Você será vista como uma pessoa diferente, o sal da terra, aquilo que Deus nos chamou para fazer, sermos o sal da terra. Você também gosta de escutar pessoas que têm algo diferente. Você é tocado por pessoas que apresentam uma forma diferente de viver, de falar, algo no olhar, algo que aquela pessoa passa, uma energia. Isso se chama Espírito Santo. Isso se chama vida com Deus. Não é fácil de expressar e verbalizar isso em palavras, mas é fácil de perceber e sentir na presença de pessoas que têm caminhado com Deus. E eu te convido a não parar por aqui mas continuar assistindo a essa série sobre salvação. Deus abençoe.